Não! Hum. Ai! Ah! Fia, não sei, sei que encostou no rego. Não dói mais, como assim não dói mais? Ah meu Deus, eu não tô entendendo esse cara. E teremos muita... Watch. Então, gente, e teremos muitas cutscenes. Não, que cutscene? É muitas... É... Custom Stories. Ah não gente. Não, não. Acho que eu já posso diminuir um pouquinho o gama Ótimo Ah não Ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Mano, esse bicho não tá aqui comigo né, pelo amor de Deus Ele é gordo, eu não Sou raquítico. eu tô com medo. Eu. eu salvou isso. Não é bom. E chegamos a um novo lugar. Uhum. Eu vou levar você, meu amigo. Esse, esse, esse, Isso aqui é Xing Ling, quem comprou não sabia que era falso. Que é isso? Não toque no vazamento de estrutural. Seu efeito do a Ua... Wu... Ainda não foram confirmados. O problema foi enviado para... Gente, por que que eu tenho tanto medo de robô? Tá me ouvindo? Deixa eu tentar desligar. Desculpa, moço. Eu não queria fazer isso. Eu matei o robô Eba Sequência de inici... O que? Eu vou ter que apertar um monte de botão É, Estamos em 87. Não só agora porque você tá falando calma que estamos aqui E yeah, é com mais um vídeo De Com mais um vlog Diário Que eu estou fazendo agora Oh yeah Ih, perdi meu fone Inicialização manual What me should do Ah, tem uns botão Tem uma ordem Ué, então aí. É só isso Offline, travada Ai Gente, calma aí, que isso o Online, ligamos tudo Lisboa de Portugal, Card de Espanha. Uh, parece que tá to todas as bases estão desligadas. Lambda. É a Lambda. Oh, ah, mas o quê? E, que. O que está acontecendo? Tem alguém aí? Olá, é hey, hey, tem me Uh, Absalot, ah, o que está não tenho era uh, it uma like a seat with a helmet is that right uh, what's your name uh, i'm simon Jarrett. and what do you ah oh, <laughs> where are you now onde você está moça not sure if it's a plant or a transformer uh... yeah you're probably in a plant somewhere you want to go upstairs to the com center it's the room with the dome ceiling uh, uh, deus you... look, look this place is not there's Hello. Moça, I'm staying in casa. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Tá bom, obrigado. Tá por deixar eu e o Beck sozinho. Meg. Vamos, Meg. Meg. Eu sempre te amei Mentira Eu não vou fazer isso com você nunca O hum, que, que é isso? Não ouse cair, Maggie ah. Interessante, muito interessante yeah. Vamos, Maggie Eu e Maggie passeando o mundo afora Enquanto seu monstro não vem. Eu e Maggie passou. Ai, meu Deus! Maggie, espera aí que eu vou subir a escada, Maggie. Ah! Ah, vai se foder também vocês, tá? Maggie, Maggie, me... me responda, Maggie. Eu devia fazer academia, Meg. Desculpe, eu não consigo pegar o Mag Gente, ele morreu Eu vou enterrar ele, então Adeus, Mag Que que é isso? Que tipo de barulho foi esse? Ai, meu Deus Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que, que é aquilo? Ai, vai, vai, vai, gente, o que, que é aquilo? Ai, ai, que ele não me veja. Ai, ai, ele vai me ver. Não, não vira, vira. Não. Ah, uh! ah ele quer é meu brilho Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Corre, corre. Ai, meu Deus. Ai. Alguém me ajuda. Ai, <risos> meu Deus. Esse bicho é rápido. Ele é gordo. Ah! gente. O que, que eu faço? Eu vou me matar, você nunca me pega Eita porra, ele não, ele me... Pera, tio. Ai, que susto, achei que ele tava virando em minha direção Calma aí, gente Ele não me viu, né? Mano, que... que... Gente, que bicho... Mano, aquilo era uma tartaruga correndo no turbo, Sonic. Ai, eu não sou nem louco de abaixar aquela alavanca. Eu não Cê é louco? Mano, eu achei que aquele bicho ia ser mais lento oh, Luz Obrigado Isso aqui é pra me curar É o que parece ser Uh ah. Bom gente, eu descobri que isso me cura E D Cinco, sete, oito, um É mal, eu tentei adivinhar Bom, tem, teremos que descobrir agora ideia. Olá, Beck Meg Nem eu lembro seu nome, Meg Aqui temos desenhos Ah Amy and Crow. Hum, Tá, é, é que parece que Pessoas dormiam aqui Eu preciso descobrir. Pegue. Meg, vem comigo. Hum. Bom, temos coisa lá em cima, mas não vou conseguir abrir. Sabia. Lá é meu objetivo: centro de comunicação. Bom, vamos primeiro. Pra cá, né, Maggie? Não sei, fi. Vamos lá, o que teremos aqui? Hum... Uou. É, consegue? Então toma isso. Tá, só tem um online. O que acontece se eu descer? Aqui não tem nada. que é você? É você me. Call. Call Operador. É. I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked down on the floor or Are you human? Shit. Did, did my body give it away. I try hard mystery. Yeah, I'm human. Are you? Uh, my name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew tá se eu achar alguém eu te diga eu falo onde você está Você está Você o Olha as minhas mãos. Ei, Ok, ok, eu Eu não o Ok. Piranha, tá achando que é quem? Bom, então vamos. Ai não. Eu te paro, eu paro. Q I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. E aí, a gente mata ele ou não? Eu vou tentar, cara. Calma aí. Eu não deixarei você morrer, meu friend. Ih, tem uma mulher morta ali. Provavelmente a Amy. Ah, nada aqui. Meg me proteja, viu? Pelo amor de Deus. pra cá não tem nada aqui então vamos subir ah, o armário da teta teta volte nós oscilamos ao, ao psilon para mantê-la funcionando não faça merda cara não foi minha culpa Ah, umas armaduras boladonas aqui. Vamos, Beck. Meg. Ô, oh, caralho. Eu não acho que abrir isso vai ser uma boa. Tem como pôr a roupa? Gente, a mão da idiotice chega a tremer. Foda-se. Ah, tá. Não me deixa. Tá em é um bom lugar para eu me esconder do monstro. Vem aí. Se ele jamais me pegará. E cadê o Meg? Oi Meg Acho que eu tenho que matar o Carl, gente Sinto muito, mas eu vou matar o Carl Não, vamos explorar primeiro mais Depois eu tento matar ele Memórias, U. Então, eu acho que ela morreu. Que isso? Nada. Can you hear me? Ouve? Gente, eu vou ficar com o vídeo por aqui, espero que tenham gostado Deem like, favorito se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo, tá, que vocês Ajudam, comente o que vocês estão achando Da série Que eu, eu tô curtindo pelo menos ela muito Muito, muito E até o próximo vídeo, gente Então, pessoal Falou